Então, eu acho incoerente o purismo que é contra o voto e que acha todos os políticos iguais. Porque assim você está dando importância, você está validando que realmente isso aqui é importante e nós que somos fanáticos não estamos olhando pra realidade. Não é isso que eu defendo, Eu defendo. Que isso é insignificante, não é uma explicação correta na individualidade. Mas vamos para outra. Significante, e tu não deve se basear dessa forma, né? Não deve basear tua vida em volta disso. Beleza, até aí não tem problema. Se o vídeo acabasse aqui, esse vídeo não existiria. Camada mais profunda. Eu quero vir entrar aqui em algumas camadas disso aí. Então a outra camada é: o anarco é um erro. Sim. Por, por que que tu não parou o vídeo, Porto? Pô, clãzinho, sete minutos e meio. Foi o que durou. Acabou. Porque o anarcocapitalismo é uma ideia coletiva. é uma ideia da sociedade. Então vamos, é... Tá, é uma ideia coletiva, não é uma ideia coletivista, obviamente, mas é uma ideia da sociedade. Então, se eu pegar e descrever alguma coisa como anarcocapitalismo, eu estou errado em escrever alguma coisa como anarcocapitalismo? Vamos dar um exemplo. Se a gente pega e tem uma ilha no qual tem uma sociedade de leis privadas, de acordo com o Ropa descreveu o que seria. E eu falasse aquilo ali é um anarcocapitalismo. É um erro? A ideia é um erro? Ele disse, a ideia é um erro. Eu quero entrar aqui em algumas camadas disso aí. Ah. a outra camada é, o anarcocapitalismo ah. é um erro. Sim, o anarcocapitalismo é um erro, estou falando isso. Por quê? Porque o anarcocapitalismo é uma ideia coletiva, é uma ideia de sociedade. Por que é um erro? Por que é um erro por ser uma ideia coletiva? Ah, defender o capitalismo é um erro? Mas, ah, tá, você está defendendo uma definição? Ah. O que, que seria o ponto? Como eu disse, ah, tem uma, uma sociedade lá, uma ilha, vamos pensar assim, a ilha do Ropa, no qual a gente tem uma sociedade de leis privadas e é, para todos os fins, uma expressão máxima, ainda vamos colocar, do libertarianismo. Não existe nada menos libertário que aquilo. Eu poderia chegar e dizer, aquilo ali é um capistão, aquilo lá é uma, uma sociedade de ancap. Vocês provavelmente iriam concordar comigo. O Porto ia é dizer, não, isso é um erro. Tá, por que, que é um erro? Não é o que eu estou dizendo que é o, o referente, o significado, o significado. Então, tem algum problema entre esses três? Não, é, é um erro, porque ele diz que sim. Mas beleza, vamos lá, vamos seguir, para ele se explicar bem, tá? Então vamos é, prestar atenção da diferença entre libertarianismo e anarcocapitalismo. Uhum. é uma teoria ética, ética ético e teórico. Simplesmente é errado violar a propriedade privada, isso é a ética libertária, ok? É, basicamente. Anarcocapitalismo já é um passo a mais, já é um sistema coletivo, é uma, um sistema coletivo de organizar a sociedade onde não existe Estado. Não, seria simplesmente a consequência. né? Se tu seguir um libertarianismo, se tu seguir essa ideia, tu vai ter um anarcapitalismo. É simples. E aí isso gerou toda essa onda de ANCAPs libertários que querem o fim do Estado, onde o objetivo deles é o fim do Estado. só que se... uh, Como é que um ANCAP não vai querer o fim do Estado, ou melhor, um libertário, vamos colocar assim, se o Estado é antiético? Ah, não, não, o Estado é antiético, eu sou contra uh, ações antiéticas, mas eu tolero o Estado, eu gosto do Estado. Ah, porto, por favor, né? Se você para pensar, sobre o objetivo é coletivo, ele, ele oh. carrega implicitamente um humanismo, uma fé na humanidade, uma fé que a humanidade vai realmente funcionar assim. Não, então não precisa carregar uma fé, né, uma fé no sentido de uma... Eu imagino que fé seria a crença sem nenhum lastro Ou coisa do gênero, tu poderia pegar e simplesmente Tentar formar isso aí, porque são institucionais e tudo mais E tu pode ter fé em certas instituições Não teria um problema, se eu não tivesse, por exemplo Porto, uma fé lastreada em, em fatos que Ao você pegar e upar O seu vídeo no YouTube, essas companhias Essas coisas, de, esse seu provedor de internet Esse seu provedor de eletricidade, todas essas coisas aí Que são feitas por outros seres humanos Se você não chegasse a achar que isso daí Traria um resultado, por que tu tá gravando vídeo? Por que tu paga pra ter internet, Se tu, tu tem que ter fé que eles vão te pegar e dar aquele serviço, ou não tem. Então internet também é, é uma ideia errada, tá? Youtube também é uma ideia errada, porque você tem que ter fé na humanidade. Você tem que pegar e contar com serviço de terceiros. Da mesma forma que se tu for pegar um mancapistão, um essas coisas, tu teria que contar que as outras pessoas não irão agredir. Ou se agredirem, tu tem que contar que existirá mecanismos de defesa contra a agressão. Se isso não acontecer, tu tem um Estado. Simples, é simples, é só isso e essa fé na humanidade muito purista na própria ideia de libertarianismo, necessariamente só porque você libertar não quer dizer que você ter fé na humanidade você acreditar que o sistema humano realmente vai ser certo realmente faz pode. eu prefiro não acredito. como eu falei o okay, que aí do gorila né é o que do gorila o grande argumento do Porto é o okay que do gorila o que é médio aí não tá muito bom né não tá apontando para uma perspectiva muito positiva então eu tenho uma certa mas uma certa desconfiança da humanidade tu tem mais desconfiança a misotropia não é o problema o problema é que eu tô dizendo é assim, o o cara tá usando o termo humanidade de uma forma muito estranha como se tipo fé na humanidade tem que pegar e ter uma visão que todo ser humano é bom todo mundo é bom selvagem todo mundo todo mundo é honesto todo mundo é bonito todo mundo é cheiroso isso não é o ponto Tá? Isso não é o ponto uh, Que já começaria errado né? O ANCAP não defende isso Só diz, Ó, tal coisa é errado Claro que vai ter criminosos, ninguém está dizendo que não vai ter Só que a gente tem que ter sistemas para dissuadir criminosos né? E se esse sistema funciona E tu faz a manutenção dele Se tu checa, se tu audita ele Faz todo o processo para manter esse sistema funcionando E coerente e perene Se projetar para o futuro né? Qual que é o problema de tu confiar nisso aí? Né? Tu verificou? Pode confiar Está verificado, funciona senão tu não deveria confiar em Bitcoin, não deveria confiar em Nano, foram coisas feitas por pessoas, né? o, o Porto é naneiro. Tu não deveria confiar também, sei lá, em todos os outros sistemas que, de serviços ou de mercadorias que tem alguma propaganda ou coisa do gênero. né O Porto comprou um computador? Por que ele comprou um computador? Ele teve que confiar em uma pessoa que disse que o computador faria uma série de mudanças de estado sobre como é que está... Uh, as saídas elétricas dele, para então fazer um sistema de cálculo que pudesse processar entradas em saídas específicas conforme o que fosse programado. E ele ainda teria que confiar em alguém, porque ele é programador, que aquela linguagem, enquanto digitasse tal coisa, teria um certo resultado. Então, daí, quando ele pegou e confiou e resolveu verificar, escutou isso daí, alguém propôs isso. Ele pegou isso daqui, testou de acordo com o que a pessoa falou. Ele não sabia se aquilo lá, se ele digitasse, ia o TF 4 na vida dele. Não sabia, né? Não tinha como ter certeza. Então, ele testou, como um bom babuíno, foi lá e testou o negócio. Ele opa, isso aqui funciona, vou virar programador. Cadê a humanidade? Tá em todo canto. Está em todo canto. Tu pode ser misantropo de não gostar da pessoa em suas particularidades. Mas tudo que o cara tá fazendo aqui, de gravar vídeo, de tudo, o, o Porto pegou uma pedra e construiu uma câmera, e daí pegou dois fez a internet inteira e falou: minha internet, minha câmera. Não. Ele pegou e utilizou isso do resto das pessoas. Foi até o próprio Porto que disse: a gente já vive num Ancapção, porque no momento que você troca com alguém, no momento que você compartilha algo com alguém, no momento que você pega e não agride alguém, você já está praticando ele. É. Ele mesmo diz. Agora, não diz mais. Beleza. De que O ser humano não tem. Tem certas falhas muito graves aí no próprio ser humano. É só um animal que evoluiu aí, fruto da seleção natural, e não tem garantia nenhuma. De que essa criatura vai ser correta ética, racional, funcionar direito. Não existe garantia mesmo. Assim como não existe garantia no governo. Assim como não existe garantia de nada. Por que, que tu vai fazer? Tu vai tentar verificar. Mesmo que, um, uh, mesmo que haja um governo privado, ele pode degringolar. O que que tu tem que fazer? Vigiar. Né? O importante é a eterna vigilância agora só diz, oh porque daí não existe fenômeno, então tu não pode ter nenhum tipo de coisa, porque até se tu for trocar, se tu tiver uma disputa tiver que usar arbitrar essas coisas e tu não consegue confiar em ninguém, a única solução que tu pode ter se tu não tem o mínimo de confiança que tu necessita para interagir em troca é simplesmente tu pegar e ficar recluso, se isola completamente, fica atomizado, né? não namora, não faça trocas, não participe do mercado, não produza nada para os outros, porque você vai ser passado para trás, as pessoas vão cacacá, ca, vantagem né vantagem, isso em qualquer sistema. Você vai pegar um sistema sendo de governança tal e ah, não pode confiar no, no governança tal porque não tem como pegar e colocar laço nas promessas dele. Certo, isso daí concordo. Exatamente por conta que tu não tem como cobrar o cara. Agora, se tem um sistema de governança privada e tu tem mecanismo para cobrar isso daí, tu pode pegar e saber que essa pessoa tem incentivos para não ficar te mentindo. E se ela fizer alguma coisa contra ti, tu sabe que tu pode utilizar desse sistema. Agora, tu tem que verificar e manter esse sistema. Se tu não fizer isso, tu tá fodido. Daí tu tem sim uma fé cega. O problema é que o Porto fala como se fosse tudo uma fé cega. Não é. Tu tem grau de diferença. Tu tem simplesmente pegar e falar Ai, todo ser humano é bonzinho. Todo mundo gosta de dar as mãos, cantar com baiá, ursinhos carinhosos, teletubbies. Né? Isso aí é a visão raide das coisas, né? Beleza. Tem gente que é retardada assim, tem gente que existe dessa forma, mas não é isso que é defendido. Tu tem pessoas que fornecem serviço, tu verifica, vai lá atrás, e se tu for enganada, tu tenta utilizar esse sistema pra ir atrás disso daí. Né? Fraude e crime, tudo mais. Só porque o crime existe, não quer dizer que a lei tá errada.